Bem, a primeira forma que eu tenho para te mostrar é através do aplicativo 99P. Deixa eu já te dar um spoiler aqui, porque ele está em atualização, ele vai ser lançado um... É, esse aplicativo, ele fez tão sucesso, o 99P, que ele vai lançar um aplicativo exclusivo para o 99P. Provavelmente você já conhece, né? O 99 é aquele concorrente da Uber que é, faz, é, faz o mesmo serviço da Uber, no caso, né? E aí a carteira digital dele ficou tão bom assim, tão, foi tão utilizado que eles resolveram criar só um aplicativo exclusivo aí para o 99. Então ainda faltam algumas coisas assim, a gente não sabe exatamente como vai funcionar, né? se vai ter... É, outras promoções, mas o que está dizendo nas promoções é que vai ter muita promoção com cashback, mas por enquanto a gente ainda pode continuar utilizando esse aplicativo né? e aqui você pode ver eu estou com o um celular aqui na mão, você está vendo aqui, né? hoje, ontem na verdade a recompensa de 20 centavos que eu ganhei eu queria deixar os créditos aqui para o meu amigo Diego que, que me falou é, que estava fazendo isso e tipo assim eu já sabia, mas a gente não coloca em prática as coisas, né? e por isso que eu quero te mostrar que o ideal é você aprender algo e colocar em prática, eu vejo assim, tem muitos aplicativos que o pessoal instala, mas não, não utiliza aí o benefício que ele vai te trazer. E era o caso que estava acontecendo comigo, né? Quando ele mostrou os resultados dele, eu, poxa, que legal, eu Tô dando mole e não tô ganhando dessa forma também. Aí você pode ver aqui, ó, que foi a partir de ontem, cadê? Atividades, antes de ontem, eu comecei a colocar dinheiro nele, Eu coloquei aqui do dia 17, 100 reais, 90, aí já gerei 7 centavos. E aí, aqui ó, fui adicionando, fui adicionando, eu vou adicionar um agora com vocês para você ver o, o que é bacana. Por que dessa forma é boa? Porque aqui você vai estar tá investindo com o seu cartão de crédito e dependendo do seu cartão você vai ganhar um cashback ou pontos para poder viajar. Eu posso utilizar aqui um cartão da Melis que eu tenho, ele vai me pontuar, vai me pontuar não, ele vai me dar de cashback de 0,8%. Então só que eu recarregar um 99, eu vou estar ganhando já 80 centavos, né, que é de 100 reais 0,8, 80 centavos eu já vou estar ganhando aí para poder estar fazendo esse investimento, que é uma coisa muito boa, né? É praticamente instantânea assim que eu pagar minha fatura eu já vou estar ganhando esse cashback. E aí depende aí do cartão que você tenha, né? Você pode ter um cartão que pontue e de repente se for muito bom, o um cartão Black, também tenho cadastrado aqui mas eu vou, no caso, eu vou colocar é, eu vou usar dois cartões aqui para você ver que é possível Então vamos aqui, ó, te mostrando Aqui você pode fazer Pix, você pode recarregar por Pix Por boleto, transferências e tal né? E fazer recarga de celular Mas como eu te falei, a melhor forma desse aplicativo E eu te digo para você utilizar o quanto antes né? Porque de repente pode mudar né? É recarregar aí através do cartão de crédito Aí você vai aqui em cartão de crédito você pode ver que tem esses valores. Então, por recarga, você pode recarregar no máximo 100 reais. Eu vou colocar aqui 100 reais, vou confirmar. E agora, provavelmente, a tela aqui do, do celular ficou escura para você porque ele não permite que você veja os cartões que eu tenho aqui, né? Mas eu vou utilizar aqui o da Melius, não é? E aí, esse aqui, ele vai me dar, aí como eu falei, 0,8% de cashback. Então, eu vou aqui... Confirmo aqui o pagamento, espero um pouquinho, assim que ele dar o resultado aqui, esse dinheiro já vai estar rendendo para mim amanhã, né? 220% do CDI, a propaganda que eles estão falando, que é 13,5% ao ano. Então, é uma rentabilidade muito boa, muito simples, isso sem considerar que o tanto de cashback que você vai estar tá ganhando aqui só de fazer isso. Olha, sinceramente, começa hoje, porque aí dá uma rentabilidade muito boa, mesmo que seja pouco por, por dia, né? Você está ganhando, é melhor do que nada. Eu, eu gosto muito desse tipo de, de rentabilidade. Aí você pode ver, já, já coloquei aqui o dinheiro, estou com 600 e 682 né então amanhã ele já vai render mais do que isso né lembrando que a limitação aqui desse aplicativo é cinco mil reais na carteira então você vai ganhar até cinco mil reais você vai ganhar essa rentabilidade caso você ainda não tenha esse aplicativo tem um link aqui na descrição para você poder baixar e eu acho que na você ganha 15 reais aí pela ativação se você fizer uma recarga de celular alguma coisa do tipo mas eu acho que é corrida. mas aí o importante é você instalar o aplicativo né aí eu vou fazer outra recarga aqui ó porque que acontece pelo que eu vi, ele recarga até umas duas vezes. Já consegui três vezes no dia. Então, você vai tentando aqui fazer essa recarga da forma que for possível. O que, que, der, o que possi permitir, né, você vai recarrega até dar os 5 mil. Ó, nesse caso aqui, falhou com esse. Eu vou tentar com outro cartão aqui. Vou tentar com o mesmo na, na, novamente. Então, vamos ver se vai dar o pagamento. Aí, de repente, é bom você também alterar o valor. aí, Botar 90, 80 para não ter problema aí de duplicidade na, na fatura aí do seu cartão de repente sabe. Então é isso, esse é o primeiro bem tranquilo para você conseguir aí ganhar seu dinheirinho, uma rentabilidade, um investimento muito fácil de fazer né? com cartão de crédito, eu gostei demais quando eu vi isso, eu já peguei, não, vou fazer logo. Então espero que você faça também da mesma forma aqui, né? E se você gostou desse, dessa primeira dica aí, que tá bem simples, bem fácil de fazer, se inscreve aqui no canal porque tem muitas informações desse tipo, de, muitas dicas que eu utilizo no meu cotidiano aí pra poder gerar um dinheirinho ali Ei, é importante que você tenha várias fontes de renda Mesmo que seja ali, ó Quando você tiver ali uns mil reais, dois mil reais ali Ele já vai render, render provavelmente ali Pelo menos um, um real por dia, né? Num mês inteiro dá 30 reais É uma grana boa Eu acho muito bom Se você tiver várias fontes de renda isso daí só vai se, se juntando, né? E não tem trabalho nenhum de você fazer isso aí, entendeu? E agora a gente vai para a segunda forma aí de lucrar com o cartão de crédito. Essa é uma forma aqui um pouquinho mais avançada, mas é tranquila também de se fazer, né? E é uma forma que eu utilizo também é, para poder gerar aí uma renda diferente, né? Ter vários tipos de renda. Então você vai perceber que essas três formas que eu te falei, nível básico, médio e avançado, são três formas de você gerar renda para você. Então isso aí é muito bom. A gente está aqui na tela do computador, ó, Você pode ver que esse aqui é o site Promobit que ele é exclusivo de promoções mesmo que, que acontece aí diariamente então ele é atualizado todo dia, toda hora ó. tem 14 novas ofertas aqui e aí que, como que funciona aqui? aqui eu vejo produtos que realmente estão em promoção, né? eu já tenho uma noção mais ou menos aí de, de, de valores né? tipo assim, esse alicate aqui na média, se você for comprar em uma loja física é uns 50 reais pro... tranquilo, tranquilo é esses alicates de, de clipagem, né? você pode pegar o um exemplo que eu, que eu vou te dar você pega esse aqui entra no facebook que você pode fazer é, é comprar ele né entrar no marketplace do facebook e anunciar que com certeza alguém vai querer porque a, a pessoa quer aquele produto na hora né e você precisa ser essa pessoa que tem coragem de comprar algo para poder vender né porque você acha ah, se eu perder e aí como é que fica uma coisa que eu posso te fazer te falar para facilitar é você comprar algo que você provavelmente use né e aí assim não tem muito problema se caso você não não consiga vender, que eu acho bem difícil você utiliza para você mesmo né no caso esse aqui é um alicate de clipagem é, vamos ver aqui se tem outra aqui, é aqui ó, uma, furado... Opa, uma furadeira né é, ó, esse valor aqui é bom esse valor aqui é bom porque essa aqui é uma furadeira de 48 watts então esse preço aqui ó, que está de promoção é o preço normal dele que você vai vender aqui é, no Brasil né que ele é da Banggood ele é no, no site do exterior e aí eu já vou te tipo, pular aqui para o site do exterior Ó, essa daqui outra também Banggood 350 reais uma furadeira dessa daqui que aqui nem vende que ela, ela é muito forte né ela é muito forte é aquela que você dispara fusa, o pneu de carro ela é muito forte mesmo então aqui tem várias promoções aí você vê aí qual que é o nicho mais próximo aí qual na sua cidade o que que seria mais fácil de poder vender, né? você faz uma pesquisa e veja é, o que, que vale mais a pena, né? e outra coisa o outro site que eu utilizo bastante que é muito conhecido, é o Aliexpress, né? o Aliexpress, tipo exemplo aqui, básico, exemplo básico esse fone de ouvido aqui ele no Brasil não sai por menos de 100 reais, né? Então um fone de ouvido desse aí, você consegue lucrar tranquilamente aí. Se você botar R$70,00 para vender no, no Marketplace, você está lucrando aí 100%, 100%, sem considerar aqui que você comprando esse valor aqui de R$35,00 e 31, com certeza você tem o cashback do cartão, você tem o cashback da Melios, e aí você vai conseguir reduzir ainda mais o, o valor de aquisição do seu produto. E aí você vai estar tá gerando mais... É rentabilidade ainda. Eu também utilizo dessa forma para poder gerar mais renda, né? Normalmente eu tenho várias coisas aqui para de revenda. E às vezes as pessoas precisam e você tem ali. É a, a, a sorte, né? a oportunidade de encontrando alguém preparado. Isso que é a sorte de você ter um produto que uma pessoa, uma pessoa precisa. E aí você acaba fazendo uma venda bem tranquilamente, sem muito esforço e tendo o seu lucro almejado, né? Tem pessoas assim que tentam economizar dividindo o frete, mas isso é muito básico, é muito... É muito, muito fraquinho, eu diria isso aí. É melhor você ter a coragem de comprar dois produtos do mesmo, caso você precise. É o que eu faço muito, né? Compro dois no do que eu preciso. Que eu sei que alguém vai precisar também dele e eu já, como eu já estou com ele é, em mãos, a pessoa vai pagar pela, pela facilidade de já ter aquele produto no momento, né? Porque quando eu compro aqui no AliExpress, ele dura aí na faixa de 40 dias para chegar aqui na minha região. E é o período que você tem aí para pagar o seu cartão de crédito, né? De 30 dias, mais ou menos. Então, você compra ele quando o seu cartão de crédito fechar. E quando você estiver pagando a fatura, ele já vai estar tá chegando. Então, você vai ter ali quase o mesmo momento de, de pagar e já está vendendo, entendeu? Isso é bem interessante. Então, comenta aqui embaixo se você vai ter coragem aqui de, de fazer esse tipo de transação e esse tipo de ganho, né? E agora a gente vai aqui para o terceiro e mais importante que eu digo que é, um, é uma forma avançada aí de você utilizar seu cartão de crédito e gerar muita renda através dessa forma, eu vou te falar. Bem, a gente vai aqui para a tela do computador já para eu te mostrar os resultados que eu tenho, que eu acho por, muito, muito bom mesmo. Olha só, a gente, como você está vendo aqui, a gente está no site da Smiles, que é, é a companhia... É operado pela, pela Gol, né? E aqui a gente vai falar sobre milhas, né? E aí eu quero te mostrar, olha só Em outubro, e, esses valores aqui com menos É que eu é, resgatei uma passagem, né? Aqui outra passagem, ó, Que já pode ver que dá mais ou menos aqui uns 80, 90, 90 mil milhas Aqui mais 24 mil milhas Mais 45 mil milhas uh, Mais 32 mil milhas, né? Aqui não teve, vamos lá, agora vou jogar aqui para o final do ano passado, ó, que foi, foi bem bacana, é, vamos, vamos, computador, aqui ó, 70 mil milhas, é, 20, 20 mil milhas, 20 mil milhas, então mais ou menos, para você ter uma ideia, a cada, a, a, a cada mil milhas dessas aí negativas, que cada uma foi emissão de passagem, eu acredito que, que 300 mil milhas tranquilamente é, foi a emissão aí, né? E cada mil milhas dessa aí equivalem a R$ reais a venda normalmente, né? Então se eu pegar aqui ó, tá a calculadora, né? vamos dizer 300, que são 300 mil milhas, né? eu pego só os 300, multiplico vezes 23. Então de novembro mais ou menos até hoje, eu vendi aí R$ 6.900 em passagem aérea. Então, é uma grana muito boa. E por que com cartão de crédito? Que funciona basicamente assim. Você, né, nessa operação aqui de R$ 6.900, o lucro real fica aí entre 10% a 20%. E aí, para você é, conseguir essas milhas, você precisa de um cartão de crédito. né Vai funcionar basicamente assim. Você vai comprar essas milhas, vai esperar o momento correto para fazer as transferências e ganhar a bonificação. Dessa forma, você comprou... Um exemplo, né? Você comprou R$ é, mil reais em milhas, né? Você dividiu em 10 vezes e aí cada mês você está pagando R$ reais mais ou menos por mês. E com essa rentabilidade aqui, com certeza dá mais do que R$ reais por mês. No final das contas acontece assim. Você vende todas as suas milhas em, no prazo aí de 3, 4 meses, e aí você já teve toda a rentabilidade já é, ainda está diluída ainda, você ainda está pagando a mensalidade, né? Você já tem o lucro guardado, você já pode até quitar, se você quiser antecipar as parcelas do seu cartão, você antecipa, quita o que você comprou dividido e já fica com o seu lucro aqui. Na faixa aí de 20% mais ou menos aqui, ó, menos 20% aqui de, de lucro. Então, lucro R$ 1.380 de lucro, lucro. E se você quiser aprender toda essa forma aí de quando comprar, onde investir, qual o plano é melhor, como lucrar mesmo de verdade, aonde vender, para quem vender, tudo tem um curso explicando aqui para você, o Papo de Milhas, tem um link aqui na descrição que você vai aprender tudo. E é muito bacana porque nele você tem grupos ali, caso você não tenha cartão de crédito, você vai entrar no grupo lá de cartão de crédito para você poder é, saber qual cartão você pode conseguir, é coisa muito bacana, né? Tem um grupo também do curso em si, né? Que cada um ajuda o outro, é muito legal mesmo. Vale muito a pena, vale muito a pena ir para você é, conhecer isso, cara. O investimento é muito, muito risolho. Porque normalmente quando eu viajo, eu eu venho com muita bagagem, né? O, o último, o último não, o penúltimo, penúltima vez que eu peguei viagem, eu, eu vim com oito volumes e não paguei nada. Sabe que era isso? Só só nisso daí, eu já paguei o curso tranquilamente, porque Agora aumentou, hein? Aumentou, acho que é a bagagem é R$80,00 por bagagem. Então, 8x8 8, me ajuda aí, velho. Tive que dar um pause aqui, mas 8x8... 8 vezes 80, 640 reais só de bagagem que eu iria pagar. E eu não paguei nada porque eu tenho esse conhecimento. Então, pô, muito, muito simples mesmo. Muito simples mesmo de você economizar. Cara, e o conhecimento agregado num curso desse vale muito a pena. Mesmo que você não venda nenhuma passagem, que eu tenho certeza que você vai conseguir, sabe? É muito, muito tranquilo de você fazer. Cara, vale muito a pena. Então, não deixa de dar uma olhadinha aqui no link da descrição aí. Que lembrando que outra coisa, a forma que eu consegui aí pra te dar mais um, mais um empurrãozinho. Que não, não tem mais como dar mais empurrãozinho, né? O canal aqui ele tem um cupom exclusivo 10, de 10% de desconto, que é, é cashback 10%. Então, vou deixar lá no primeiro comentário fixado para você poder dar uma olhadinha no curso e entender se assim, você caso você ainda não tá aí por dentro aí, tá. Tá ciente de que vale a pena, eu posso te garantir que vale muito a pena, beleza? Vou te pedir também aqui, se você gostou desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal aqui, dá o joinha aí para fortalecer, né, que mais pessoas precisam saber dessas informações, tá? E até o próximo vídeo, valeu!